também cédula que foi circulada é, dá pra ver mas é um estado de conservação muito boa também muito boa para a coleção e também não tem rasura sem rasura aí o pessoal aí vai vendo aí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 Aqui. é a cédula do índio muito bem conservada uma cédula muito bonita pessoal que tiver colecionando aí que tiver interesse entre em contato hoje eu vou mostrar a cédula e depois amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando as moedas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 que é de um mil cruzeiro a de um mil cruzeiro também uma célula muito bonita com uma boa conservação que tiver interesse aí a descrição está embaixo do vídeo e nós temos uma célula do, do Zembuê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 se tiver interesse de alguma aí, entra em contato. Aqui nós temos, agora, no meio desse pacote, cedo de dois cruzeiros autografado dois cruzeiros autografados, série 17, série 114, de 10 cruzeiros autografados,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 Um pacote aqui de cedo Então nós vamos colocar elas aqui no saquinho de volta Porque aqui, aqui elas não pegam poeira Então ela está guardada de volta Agora nós vamos umas que nós temos aqui nessa caixinha Também tem umas delas Uma cédula de 100 Uma bonita série Também bem conservada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 Uma cédula importante Tema de dois Letra F Uma cédula muito bonita E tema de um dólar Letra A Uma cédula muito bonita Aí o pessoal que tiver interesse A descrição está embaixo do vídeo aí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 é a de 10 cruzadas. Uma linda cédula. Muito bem conservada. Muito bonita. Pessoal que tiver interesse isso aí, né? Agora vamos a... Aqui são mais cédulas de um. De um cruzeiro. Aqui nós temos mais uma cédula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 aqui nós temos uma de dois cruzeiros série 7 muito bonito e bem conservado agora vamos ver se nós tem mais alguma opa nós ainda tem aqui ó uma aqui que é ó, vamos mostrar essa aqui essa aqui é uma série importante esse aqui é importado já é de outro país um Léo, que é muito importante é o mundo de figura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 e nós vamos encerrar o vídeo pedir os amigos aí que de suas opinião aí tiver algumas perguntas pode fazer a gente vai responder. Uma boa tarde os amigos.